Hey, check it out, man! That's a Midnight Riders! Hey, the Midnight Riders! I used to love that band. Best pyro techniques in the business. I'll bag you up on that hell of a show. Tá Sapatinho de palhaço, cara. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal do Marco. A gente tá aqui no capítulo, a gente tá aqui no capítulo Parque Sombrio, segunda fase que é, Eu não lembro qual é, é a segunda fase, vocês vão ver no título do vídeo. Temos aqui a opção de pegar a metralhadorazinha e estamos com uma única pistolinha, se vocês lembram ontem a gente terminou aqui com uma Desert Eagle e com um rifle. Ou seja, tá horrível aqui as opções. Vou pegar a 12. O que é isso? Calma. Olha o tanto de zumbi, cara. Por algum motivo eu parei de... Por algum motivo eu parei de ouvir os passos dos palhaços, será? O que, que aconteceu? Reloading. Tem um golfo ali, já identifiquei reloading. ele. Reloading. Reloading. <risos> Olha lá, a fofoqueira da, da família chegando ali. Caki, caki. O que é reloading. isso? O foda é que a 12, ela é só oito tiros, né? Acaba ficando sem bala. Mas GG. Agora aqui, ó. Uns tirinhos só agachados na cabeça. E a gente consegue continuar. Beleza, guys. Vamos continuar aqui a empreitada. Tem esse zumbi aqui que já caiu. Nada aqui dentro. Molotov. Olha como é que o chão tá bonitinho. Na verdade tá estranho, não tá? Duas pistols. Eu Não queria um desert. E tá muito mais da hora do que a, a, a dual. Eu dei dois tiros de escopeta nele. Quem pegou a kill foi quem? O Nick. Tipo, o Nick, né? Foi outra pessoa. Pronto. Meti dois tirão de escopeta. E quem pegou a kill? Dei dois tiros de escopeta. Quem pegou a kill foi outra pessoa. É tristíssimo. Olha os barulhinhos de sapato de palhaço, cara. Eu queria também estar com um, um, um sniper aqui pra gente ver o comportamento deles. Vai dar merda aqui, hein. Dura ali, vamos ter que sair daqui. Charger, tem coisas aqui. Ah, meu Deus, Tana. Hir, oh, ó, uma katana. Eu não vou pegar. Não. Peguei a capa. Ok, não tem muita coisa aqui dentro. Peguei um bastão. ó ah, munição explosiva. Munição incendiária. Bom, a 12 com munição incendiária vai estar tá bem da hora. A gente vai conseguir se defender bem. Não, não gasta munição incendiária à toa, pô. O que tem aqui? Ó, oh, dá pra gente brincar. Ó, oh, não me pegou, cara. Não dá pra enfrentar ele com a Katana assim de frente. Mas eu nem sabia que ele tava vindo, ele me pegou de surpresa. Oh, right, mania, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tamo safe agora, tá? Ó, oh, pegou no coach também. Vocês ouviram? Uma coisinha deu um gritinho. Uma coisinha deu um gritinho, cara. Cotton Candy. Por isso que ela tá com. Ah, pessoal, aqui, ó. Finalmente uma K-47. Ah, eu prefiro esse aqui, mano. Pra cá, se o que, que tem aqui para esquerda? até o corn. Hey, reload. E aí, nego? Está pegando um ônibus aí no, no pontinho? <risos> lançado de nada do mu sai corte matamos acho que é aqui que a gente tem que ir é um golfo não tem, tem um golfo por aqui Um tanque. Caralho, um tanque, mano. Né? Não dá para vacilar, não. Ora, seja fatiado. Joker não... O Joker simplesmente não dá pra você ir na, na katana. Ele pula na sua cabeça antes de você conseguir bater nele. Beleza, estamos safe. Aqui tá ok. Tem um cara morto ali em cima. Ih, Esse é o barulho de caçador. ó oh, uma 12 parece a 12 do Half-Life. Oh. Calma aí, Ah, não. Olha é, viado. Nossa, apareceu a, a, o barulho de atirar no capacete do CS. <risos> Qualquer coisinha a gente morre aqui. Olha o fumacento Achei que nós não ia pegar Covid esse episódio. É... E aí, né? Vou, catar, vou pegar essas pílulas e... ó oh. Nossa, tem mais um ou Tem alguma coisa pesada vindo ali, velho. Vem. Morreu se morreu. Como que não tá pegando esses tiros? Ainda assim, a bala vai torta. Eles matam, eles estão muito bons em matar os zumbis. Tem um golfo aqui na direita. É a terra da criançada. Gente, pra onde é que a gente vai? Como é? Não tem... Aqui foi de onde a gente veio. É muito confuso. Isso aqui é um gerador. É um gerador. A gente... Será que vai ter que ligar ele? Tem um zumbi nas costas, mano. nem aí eles pegam. Pega nada. É muito, cara. Ok, temos aqui à direita, temos à esquerda. Morto. Eu acho que eles alertam os zumbis dando esses tiros aí. Eles, eles dão um tiro mal dado, cara. Olha isso. Carlos. Reload. Olha tem... oh, o palhaço. O palhaço tá brigando com os zumbi dele. E tem uma bruxa. Reload. Gente. onde que essa bruxa tá? We got a witch. Ah tá, ela tá aqui de boa. Woods, acho que a gente vai ter que passar por ela. Uh, Serra. Poxa gente, eu vou ter que passar pela bruxa É só não... Oh, não liga a lanterna na cara dela não... não encosta nela Não atira nela Porta de PC onde? o pessoal, pare de atirar em mim. Realmente, acho que a gente vai ter que ir lá. Viu? Opa. Olha o banheiro cheio. E aí, galera? Tamo no banheiro feminino <risos> Agora vê o masculino Meu amigo A ordem que tem aqui dentro E agora? Você tá no banheiro masculino, você não vai falar nada? Ó oh, a munição Rounds Explosives Pessoal, aqui é o seguinte Eu já vi que não tenho mais nada A gente vai ter que passar por aquela bruxa é um mesmo Eu, eu sinceramente Eu tô Eu já tô adivinhando Vai dar merda Vai dar merda Eu vou tentar passar por ela Bora matar a horda aqui, ó Eles gastaram a munição explosiva, mano. Deixa ela, deixa a bruxa. Suave, passamos. Ó, oh, a Shelly me deu analgésicos e ela pegou os que tinha aqui. Hein? Passamos pela bruxa de boa, na paz. Tá, você pode falar que isso é pode ser covarde, ser... mas né? foda-se. Melhor não mexer com a bruxa, a melhor estratégia, tá? Isso me dá uma ideia de depois fazer um vídeo de como derrotar as bruxas. Tem outro local pra gente ir? Não. Só aqui. Missão. Caralho, meu nome. Né? Olha isso. Para subir. Ainda bem que eu consegui dar, esquivar dois pulos dele. Com aquela esquiva que eu dei, a gente teve tempo de dos aliados chegar e poder me ajudar, né? Será que eu tenho que pular ali? É, eu acho que a gente vai ter que pular aqui Ó, um golfo ali embaixo E como sempre, a gente vai aqui, ó No meio da horda Fatia Foi mal, foi mal Mais pros colega Cara, menor Tamo de boa, tamo de boa. Relaxa. Reloading. Nossa, nós nice três, mano. Com o vômito. Here. Loucura, né? Ui! Morreu. A gente tem a opção de descer pela escada ou descer pelo brinquedo. Vamos... Uma vez eu... Quando eu era criança, eu escorreguei num negócio desse. Eu queimei meu pé todinho na lona, cara. Simplesmente ficou ali um, uma tirona de pele na lona. Queimei. A lona, né? O que é isso? Uma cobrinha. A lona, na hora que a sua pele passa nela... Acho que eu vi a minha esposa. A bruxa, a esposa dele. Meu Deus, mano. Que doença. Ó o Benny feminino. Pô, podia dar pra roubar calcinhas aqui no, no Left 4 Dead, né? Não nada. Sai, pô. Olha os zumbis aí, velho. uma onda vindo. Eu queria poder observar um, um, um palhaço desse com um sniper. isso são armas, é... vida, munição. Eu acho que já tá cheia. Essa missão... Essa, essa fase tá muito grande, não tá? Tá dando muita missão, muita vida. Liguem... Liguem a energia para abrir o portão. Energia tá Vamos lá, aqui Tem um jogo bem que não inscris do Axe. Okay. A gente dá uma limpadinha aqui, ó. Eu não sei se tem alguma coisa dentro dessa casa. Tem um caçador por aqui, gente. Ali tem pílulas. Tem um palhaço vindo aqui. Pode vir, pode vir. Safe. Ok, agora a gente provavelmente é, é onde? Reloading! Preparem-se! Oh, Temos que desligar o carrossel. Agora onde a gente tem que passar para desligar o carrossel. Aqui ah, é aqui mesmo, para menor! Um hit. Você já sabe, né? Eu ver a bucha? Não, o Nick. Ih, o Nick foi de base, galera. Agora a gente tá meio que com a esperança um pouco baixa. Porque só pegando um desfibrilador pra poder salvar ele, né? E eu vou tentar continuar, porque. O tanto que a gente andou aqui já, pô. Mano, a gente tem que. A gente tem que desligar o carrossel. Falco, pô mal. Qual é, gente? Faz o trabalho de vocês aí, Pô. Tristeza total, cara. Tristeza total. Eu vou ter que parar e continuar de novo. Pessoal, chegamos mais uma vez aqui. No local aqui do carrossel. E agora, mano, resta uma... Resta uma dúvida aqui. Onde que a gente... Ó, oh, a gente tem que ir naquela parada ali. Vamos, vamos, vamos, vamos. E eu tenho que trazer os caras comigo. Sem eles não vai dar. Não dá pra subir ali. Eu não posso vacilar. Eu tenho que, eu tenho que estar com eles. A gente não pode ficar cercado. Porque se acontece da gente ficar cercado, vocês já sabem, né? E eu não vou cometer o erro de novo de demorar. Tá desligado, né? E sim, tem uma bruxa por aqui. Nossa, a gente quase vai pro saco já, mano. Aqui, vamos ver se tem alguma armas. Lá atrás tem munição. Tem analgésico. Nada aqui nessa porra. Os refletores tudo ligado. Tem uma certa quantidade de energia aqui nesse jogo. Bora dar munição explosiva pra geral. Peguei aqui meu kit médico. Você não gosta de okra I'm Eu sou de Cleveland e even eu gosto de okra Você é de Cleveland? Eu não tô gostando do, da direção do som dessa bruxa. Não tô gostando. Putz. Não me diga que a gente tem que entrar aqui. Mano, sai Nick doente! Consegui escapar da bruxa, eu incomodando ela e os outros distraindo. Tá vindo um ataque aí. Olha isso. Pode já dá pra gente entrar. Ah, oh, chegamos no final. É isso. Não, não vou fechar a porta. Pessoal, foi difícil, mas a gente chegou. Ó, terminamos aqui a, a missão de hoje. Inclusive, eu queria testar essa 12 aqui, velho. Nossa, 12 automática. É automática. Eu quero testar ela: 10 munição automática, né? É boa, não é? Gostei. Enfim, pessoal, essa fase foi boa. Foi difícil, mas. vamos aí. Próximo episódio. Caramba, defensor da equipe. Matei só 73. Ah, eu matei só 73, porque dessa vez eu rushi. Tinha morrido, né? Antes eu, eu tinha matado muito zumbi. Aí essa aqui eu só rushei. Aí foi triste. É... Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário, deixe seu like. E, e quiser jogar comigo na Twitch, tá? Tamo junto, valeu e até a próxima.